tudo bem com vocês? Hoje a gente truques para o seu celular. Então, chega de rolação e vai deixando o seu joinha. Se você quer o de paraquedas aqui nesse canal, não se inscreva de se inscrever aqui embaixo. Então, bora pro vídeo. Eu só vou pegar aqui. Clique aqui em, em telefone, tá? E você vai abrir e vai ir aqui em teclado, tá? Aí você vai digitar esse código que é asterisco jogo da velha 022 0 Jogo da Velha. Eu errei. 8, jogo da velha. E aí ele vai diretamente. E você vai clicar aqui, aqui em Kickstart se o celular irá desligar, tá? E aí, galera, seu celular vai estar otimizando. Tá? É pra você economizar bateria, mas também de forma legal tá? Você vai aqui em melhoria de visibilidade tá? Você vai diminuir a luz do seu celular, entendeu? E você vai aqui em lente com ajuste de cor Eu fiz aqui minha cor personalizada e ativei E diminuir aqui minha luz Olha, gente, a luz do meu celular ficou mais baixa, mas ficou ótima. Aí você vai vendo a intensidade, aumentei a intensidade, ficou ótimo porque eu gostei bastante. Oi, gente, já mais um é para esse vídeo gente, a gente vai precisar aqui de um fone, tá? Pode ser um fone velho, mas também pode ser um fone de... Se esse fone for velho você vai cortar essas duas partes, eu tenho um que já é cortado, só essas duas e aqui, ó, essa parte aqui, que é a parte que você bota no seu ouvido, mas se não for, se ainda funcionar, você bota aqui por dentro da sua roupa, e ele vai ficar aqui encaixadinho, e agora eu vou mostrar com e sem o, sem o microfone. Agora eu estou aqui sem fone, tá? A qualidade é boa, mas não tá tão boa enquanto com o fone, o microfone. Então, ó, essa dica lá. Galera, olha a diferença com fone, né? Galera, o que aqui? Você vai, pra usar esse, esse truque você também vai usar o teclado, pra você não saber o seu e-mail, tá? E-mail é aquele númerozinho, tá? Dá certo, seu telefone, tá? Você vai digitar asterisco, jogo do velho 06 jogo da velha então aqui esse meio ajudará. aí você vai para tirar o print que eu tirei aqui ó e aí você anota em um papel caso você for roubado você liga para a sua operadora e dá esse número que ele bloqueará seu telefone para esse daqui a gente vai precisar aqui somente do sem aplicativo nenhum essa dica é uma assistência aqui tá do aparelho você vai clicar aqui em acessibilidade tá e você vem aqui em interação e habilidade manual que você vai ativar aqui o menu assistente tá esse daqui olha que legal tem várias coisas legal como controle de tela que você isso pode estar ajudando e ele volta olha o início e para ficar seu celular fique desgastado, o botão não funcione mais e tal. Recente. Então é bem legal. Tela desligada para desligar o celular.